tem um tempo da ciência que não é o tempo dessa da, da infecção então nós temos que fazer as coisas para não causar causar mais mal do que o possível efeito de uma infecção não tem tratamento específico comprovado para tratamento de covid-19 até o momento né como é que a gente teria que fazer desenvolver novos fármacos não dá tempo porque eu tenho que garantir segurança o desenvolvimento de fármacos demora anos né não é uma coisa que você vai porque a gente vai expor muita gente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 Que a, que a doença se espalhasse. Então, condições de vida são uma coisa fundamental quando a gente está lidando com doenças e com epidemias. Em momentos de crise, cabe aos governantes, em primeiro lugar, acalmar a população, articular os recursos que existem uh, e se valer dos especialistas que existem em cada país. E o Brasil pode se, pode -se orgulhar de ter especialistas nas mais variadas áreas, profissionais, cientistas,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 investir em educação, investir em saúde uh, e articular o país como um todo para que ele possa terminar a crise, ajudar a população mais atingida a sair disso e fazer com que haja um crescimento, que haja novamente um crescimento econômico com uma maior distribuição e mais justiça social. É seguinte, uma questão que a gente não tocou ainda é quem vai pagar a conta de todos esses auxílios que estão sendo dados agora?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 Uh, quase como se os indígenas fossem inimigo do, do, do Brasil. E a mesma coisa se dá com privatização. Não é? não é que nós não podemos privatizar certas coisas, mas não há necessidade de privatizar tudo. Tá? Então é possível que haja uma discussão disso, e isso está no horizonte também das eleições futuras. Isso certamente vai ser pauta já a partir de agora para as eleições de novembro, que são municipais, mas que vão discutir questões que afetam a população,